que a maior feira de tatuagem do planeta teve a oitava edição em São Paulo. 660 empresas e 3.500 tatuadores participaram do evento. Histórias que também são reconstruídas com a tatuagem. A Valquíria perdeu o mamilo depois que fez uma cirurgia para retirar um tumor. A reconstituição veio com a ajuda de voluntários da Associação Brasileira de Micropigmentação que participam da feira. O que estava faltando agora era essa micropigmentação, porque agora parece que você se sente completa né, como mulher. Então eu fiquei muito feliz e, e muda muito. Me emociono quando eu falo até que é, o que fez eu não cobrar mais por esse trabalho foi ver esse brilho no olhar, ver o sorriso verdadeiro e receber um abraço é, mais intenso do que qualquer coisa. Para Maria José, a reconstituição do mamilo marca o início de uma nova vida, sem a lembrança constante da doença. A gente se sente uma nova mulher, né? A autoestima fica é, se sentindo uma mulher poderosa e bonita. Está aí um trabalho voluntário, um trabalho de reconstrução da, da autoestima dessas mulheres, Chico e Ana. Muito, muito, muito bacana, bom. né Rodrigo? Até já, viu? Até já. Olha assim...